Vai abrir as pernas, a largura do quadril ou a largura dos ombros. Vocês determinam. Tem gente que gosta de fazer o agachamento mais curtinho ou mais aberto, sem problema nenhum. Vai agachar o máximo que conseguir. Ah, professor, só agacha até aqui. Perfeito. Quem conseguir vai lá embaixo. Sem problema. Agachou, subiu, ponta dos dedos dos pés. Agachou, subiu, ponta dos dedos dos pés. Está ok? Tá ok? Tranquilo? Então vamos fazer uma sequência. Vou fazer junto com vocês. 3, 2, 1. Agachou. 1, sobe. 2 Bora, contando, contando 3 Isso Vamos embora 4 Bora 5 Bora 6 Isso 7 Bora 8 9 10 Bora 1 12 13 Vamos embora Força 14 14 15, desce, bora. 16. 17. 18. 19. 20, bora. 21, bora. 22. 23. 24, se não aguentar faz só a panturrilha. 25. 26. 27. 28. 29. Bora, 31 Bora, 32 Bora, 33 Bora, 34 Contando, 5 Bora, 36 Bora, 37 Bora, 38 Bora, 39 Bora, só falta 10 1 2 3 4 Vambora? 6. 7. Oito. Nove. Descansa. Isso. Pegou. Vamos ao próximo. Próximo que nós vamos fazer. É, vambora. Vambora, ó. Vou, vou pegar leve agora. Vai abrir as pernas. Alô! Abrir as pernas. Vamos fazer o seguinte. Coloca ambas as duas mãos, ambas as mãos à frente. Dessa forma. Vai flexionar, dobrar só o joelho. Direito. Dobrou. Volta. Esquerda. Direito. Esquerda. Direito. Ok? Esquerda. Para sentir trabalhar bem a parte interna da coxa. Valeu? Foi? Então vamos lá. Três... Dois, um, vai, contando, um, um, isso, dois, dois, bora, três, três, quatro, A mais, quatro, cinco, cinco, seis, seis sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, direto, dez, onze, onze, doze, doze, treze, treze, quatorze, 14 15 15 16 16 está terminando 17 17 18 18 19 19 20 20 parou descansa 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, presta atenção agora, vou colocar a perna direita atrás, a esquerda vai ficar à frente, não deixa ficar bem atrás, senão você perde o equilíbrio, na diagonal, direita atrás, esquerda à frente, quem vai dobrar é a perna de trás, deixa eu ficar aqui para todo mundo ver, quem está dobrando não é a da frente, Frente, não é o joelho da frente, e sim o joelho de trás é que dobra, dobrou, joelhada, voltou, joelhada, voltou, joelhada, voltou, aí pode aumentar a intensidade, mas a gente vai fazer devagar, tá ok? Vamos lá, pegou? Então prepara, perna direita atrás, isso, e segura, 3, 2, 1, subiu, joelhada, voltou, Dois. Vamos lá. Três. Mais rápido. Quatro. Cinco. Seis. Conta, conta. Sete. Eu vou corrigindo. Nove. Vamos embora. Conta. Isso aí. Traz aqui em cima. Isso. Vamos embora. Conta. Doze. Vai. Isso aí. Dá aqui em cima. Isso. Isso aí, conta alto. Vamos lá, isso. Isso, 9. Vambora, 20. Vambora, 21. Vamos lá, 22. Bora, 23. Isso, 24 e 25. Mudou a perna. Vambora, mudou. Prepara 3, 2, 1. Foi 1, 2. Três, quatro, cinco, seis, tá doendo? Então descansa, Costa aqui, contando, contando. Isso, bora! Isso, bora, minha amiga, bora! Dobre esse joelho, isso. Isso. Vambora. Isso. Lá. Isso. Sem bromar. Vambora. Cinco. Descansa. Bebe água rapidinho. É isso aí. Vambora.